E vamos complementar com esse outro tarô. E já vou trazer aqui um conselho, um direcionamento, uma carta complementar com oráculo. Ares, sinta gratidão por ter visto que as necessidades ou as relações não precisam ser levadas tão a sério. O momento é de equilibrar o yin e yang de forma mais leve, vendo o outro como uma oportunidade que vem para te alavancar. E não algo eterno de que você não possa deixar, transformar, renovar, soltar. Sabendo que nunca haverá separação, pois somos todos um, todos estamos conectados e saber disso gera leveza. Porque se há sentimento, você não precisa anular. Você continua amando porque você é amor. E não importa a circunstância. O que gera sofrimento é achar que tem que acabar com o sentimento. E não tem que ser assim. É como se você percebesse a tempo onde estava entrando. E gastando essa energia, porque não te fez bem. Havia tristeza, tirando o seu sono, por uma situação angustiante. Então, veja e se enxergar como um alívio da vida te impulsionando para o melhor caminho. Nessa conexão, parece que você segurava uma linha cortante sem perceber que estava criando uma ferida profunda. E quando aconteceu o inesperado, não foi para você se perder, mas se encontrar, resgatando o seu eu verdadeiro, e voltar aos trilhos. E isso não é de todo mal, porque te ajudou. Se você analisar, você vai ver o lado positivo nessa história e sentir gratidão. E a carta da confiança é para você não ficar olhando muito o externo ali pela janela, para ver se muda alguma coisa, te fazendo se sentir confiante. E nem ficar se diminuindo, se sentindo menos do que os outros, tipo, ah, aconteceu isso comigo porque eu sou assim. Com fulano não acontece porque ele é assado, ele é melhor. E nem sempre é assim. Porque não dá para comparar. Há muitas informações ocultas das pessoas. E a confiança vai chegando com o tempo, com a prática de... Você ir se abrindo para a vida sem medo de ser você, leva com você só esse sentimento de gratidão, porque você pode não ter entendido o que aconteceu, mas você vai começar a entender gratidão.